Olá, seja bem-vindo ao Café Libertário, sua dose diária de liberdade. No curto de hoje, como a Argentina impulsionou o Bitcoin. Ao contrário do que políticos te forçam a acreditar, há apenas dois pontos que fazem a sociedade prosperar, garantia de propriedade privada e trocas voluntárias. Toda vez que um destes pontos é atacado, o mercado é distorcido e a prosperidade média das pessoas diminui. De fato, o sucesso do Bitcoin deve-se à garantia descrita: se guardado corretamente, é basicamente impossível alguém roubar seu patrimônio criptográfico. Além disso, a transferência desta moeda ocorre simplesmente por voluntarismo. Como consequência, esse ativo tem ganhado cada vez mais valor aos olhos do mercado. Apesar de haver vários casos emblemáticos relacionados ao Bitcoin, foquemos naquilo que tem ocorrido na Argentina. Lá, uma única unidade da criptomoeda já ultrapassou os 160 mil reais brasileiros. Mas por que será? Seguindo pausas socialistas com diversos graus de insanidade, os governos argentinos vêm sendo exemplo daquilo que não se deve fazer para tornar a vida das pessoas mais próspera. Em 2001, por exemplo, sob o mando de Fernando de la Rua, foi imposto um bloqueio bancário no país. Nele, quase 70 bilhões de dólares em depósitos de poupadores foram congelados nos bancos. Assim, qualquer retirada de fundos deveria obedecer a um limite semanal imposto pelo governo. Este evento ficou conhecido como Corralito, ou em tradução livre, Cercadinho. Parece até que deixaram claro quem estão chamando de gado. Como é de se esperar, ao virem seu patrimônio sendo manipulado pelos governantes, os argentinos se revoltaram. Fato é que, devido ao grande tumulto popular, estabelecimentos foram saqueados, dezenas de pessoas foram mortas e outras tantas ficaram feridas. Ademais, em duas semanas, o país trocou de presidente quatro vezes. Como se não fosse suficiente, nesse período, o governo também decretou um mega calote de sua dívida pública. Quando um roubo direto, como esses acontecem, a população consegue enxergar o tamanho do golpe que está levando e se revolta. No entanto, o estado tem outras artimanhas, que por vezes passa despercebida pela maioria das pessoas. Inclusive, uma delas está retirando seu poder de compra nesse exato momento, sem você se dar conta disto. Como já demonstramos em outro vídeo, políticos podem utilizar a impressão de dinheiro a fim de degradar seu patrimônio de forma sorrateira através da inflação. Na Argentina, entre 2000 e 2009, ano em que foi publicado o White Paper do Bitcoin, a base monetária do país cresceu mais de 6 vezes. Entre 2010 e 2020, esse aumento já ultrapassou 16 vezes. Ou seja, a moeda estatal não apenas tem perdido valor, mas esta perda vem acontecendo de forma acelerada. Para aqueles que já compreendem o mecanismo de desvalorização da moeda fiduciária, é plausível afirmar que uma forma de contornar os efeitos da inflação seria trocar os pesos argentinos por ações de boas empresas ou abrir sua própria. Entretanto, deve-se ressaltar que o país em questão pode simplesmente estatizar um setor econômico de noite para o dia e implodir investimentos relacionados a ele. Em 2012, por exemplo, sob a tutela de Cristina Kirchner, o país estatizou a YPF, empresa petrolífera, alegando que sua atuação fosse de interesse público. Apesar das consequências relacionadas a esse fato serem mais complicadas de entender, para resumirmos podemos dizer que, ao fazer isso, o estado pode rodar suas empresas com déficit, emitir moeda para pagar dívidas e tornar inviável a operação de outras empresas do setor. Ou ainda, pode simplesmente utilizar um tribunal estatal para definir o preço de compra da empresa. Assim, uma forma de mitigar os efeitos dos devaneios estatais argentinos seria utilizar de outras moedas fiduciárias, como o dólar ou o euro, por exemplo. De fato, a moeda americana até hoje se comportou melhor que aquela de países emergentes. Mas para obrigar a população a utilizar sua própria moeda, os governantes argentinos já adotaram um controle cambial em diversas situações. Dentre tantas outras vezes, em 2020, por exemplo, os argentinos foram proibidos de comprar mais de 200 dólares mensalmente. Como pode ser visto, os estatistas confiscaram poupanças, bloquearam saques, depreciaram moeda e limitaram a prosperidade de pessoas pacíficas. Tudo isso serviu como catalisador pela demanda de bitcoins no país. Obviamente, não estamos fazendo uma recomendação de investimentos. Nosso ponto é que a garantia de propriedade privada e trocas voluntárias não podem ser providas ou asseguradas pelo Estado. Por outro lado, essa criptomoeda tem se mostrado uma ótima ferramenta para essas funções. Dito isso, façam suas apostas. Obrigado pela sua preferência. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para acompanhar as novidades. Volte sempre!